Por propinas de empreiteira, associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Olá, companheiros! Tudo bom com vocês? Meu nome é Ana, Ana Ribs, aquela. E hoje, tô aqui de volta para falar com você, mas antes de falar, eu queria pedi desculpa a você, meu companheiro, minha companheira, porque eu estive ausente por todos esses dias por problemas técnicos, gente. Foi problema técnico e também algumas coisas pessoais que eu tive que resolver. Então, hoje eu queria falar com você. Você tá soltando fogos pra prisão daquele saco de batata que exoterno, tá? Se você tá soltando fogos e comemorando, esse vídeo talvez seja para você. Então fica aqui comigo que a gente vai conversar a respeito. Será que é mesmo interessante que a gente comemore a prisão de um bolsonarista que parece um saco de batatas vestido com terno? Você já parou para pensar que... Isso pode ser uma manipulação da mídia e que essa, esse rapaz, que é um parlamentar que foi eleito pelo povo, realmente seja o alvo disso que eles estão fazendo? Gente, nós temos aqui no canal um vídeo em que eu falo sobre o senhor Alexandre Moraes. Ok, se você quiser pensar que eu sou uma pessoa de extrema-direita, de direita, paciência. Mas o fato, gente, é que para a esquerda isso não tem absolutamente nada de vantajoso, de interessante, gente. Eu não entendo como as pessoas não conseguem enxergar que o alvo de toda essa perseguição não é um bolsonarista, não é o Bolsonaro, não é a direita. Gente, é tão óbvio, tão claro que o alvo disso tudo somos nós, você, eu, a esquerda. Se vocês forem ao Google agora e colocarem lá Zé Dirceu, se você abrir o site do Estadão, você vai ler o seguinte... STJ mantém 27 anos de prisão para Zé Dirceu na Lava Jato. Entendeu? Precisa desenhar? Ministros confirmam sentença imposta ao ex-chefe da Casa Civil de Lula e outros réus no âmbito da falecida Operação Lava Jato. Por propinas de empreiteira, associação criminosa, corrupção ativa e... E lavagem de dinheiro. Precisa desenhar? Gente, tem mais alguma coisa que é necessário dizer aqui nesse vídeo? Precisa desenhar? Coloca para mim nos comentários se você concorda. Gente, o alvo disso não é o bolsonarista. O alvo disso não é o Bolsonaro. O alvo disso é a esquerda. A esquerda, como é que a esquerda pode comemorar uma coisa dessa? Como? Não há o que comemorar, companheiro? Não há o que comemorar. Esse cara aí, ele vai ficar um pouquinho lá, entendeu? Ele vai ficar um tempinho preso porque... Afinal de contas, o STF, ele, ele precisa se colocar como imparcial, ele não tem lado. Mas foi isso que você viu quando eles concordaram com o impeachment da Dilma? Tinha algum STF imparcial? Não, né? Não existe justiça imparcial. Não existe nada imparcial no mundo. Tudo tem um lado, gente. E você pode ter certeza que o lado do senhor ministro Alexandre Moraes, que a esquerda acha lindo, maravilhoso, não é a direita. O alvo é você, o alvo sou eu. O alvo é o Lula. O alvo é o Zé Gerceu. O alvo é o PT. Precisa desenhar? Todo mundo que lê um pouquinho e que não se pauta só pela Globo News, sabe que judicialização... Não é um bom negócio para mim, para você e para o povo. Judicialização de tudo é o caminho do Mussolini. A gente precisa tomar bastante cuidado com as nossas lideranças mesmo de esquerda. Porque elas comemoram coisas que não são para ser comemoradas. Ah, eu não estou sendo a dona da verdade nesse vídeo. Mas eu tenho cérebro. Eu consigo entender o que há por trás de uma coisa ou outra. Precisa desenhar? Eu queria saber o que, que você acha disso. Eu queria saber se você consegue chegar à mesma conclusão que eu. Eu queria saber se você concorda ou se você discorda. Ou se você acha que realmente é bacana sair prendendo parlamentar por aí. Com argumentos vazios, porque eu acompanhei lá as explanações e as justificativas e não tem nada ali que justifique a prisão desse cara. Gente, vocês vão me desculpando com todo respeito à vereadora do Rio que foi assassinada e eu sei disso, mas eu quero pedir desculpas, mas nem o fato do cara quebrar uma placa justifica uma prisão. Outra coisa, feriu a democracia. Que democracia? Quem define o que é democracia? O STF? Aquele STF? Que a gente sabe o que fez no verão passado com a Olga Benário? Aquele STF que apoiou o impeachment, o golpe, a farsa contra o governo Dilma? É esse mesmo? Quando eu digo STF, eu estou dizendo STF, STJ, TSE, STE, tudo isso. Tudo é judicialização, gente. E judicialização não é bom para ninguém. Porque eu posso dizer para você que você que grita Lula 2022 é uma pessoa antidemocrática. Não é democrático fazer campanha pro Lula. Não foi isso que disseram lá para a moça lá pro rapaz, o Pablo Vitar? Não posso ter uma toalha do Lula e mostrar num show. É campanha antecipada. É no poder do Moro mesmo que a gente vai confiar, que a gente vai acreditar e que a gente vai comemorar? Ah, gente, não, gente, por favor. Espero que a esquerda não caia nessa, porque não tem nada de bom para o povo nisso, gente. Onde vai cair isso, gente? Então é esse o recado que eu queria deixar aqui para você. Eu peço desculpas a você que discorda de mim, não tem problema. Mas como sempre digo e como os companheiros mais velhos, como eu de estrada, sempre dizem, o tempo girá e o tempo diz, gente que eu vou falar para vocês é um mico atrás do outro certo e esse é mais um mico que a esquerda vai pagar desculpa o mau jeito precisa desenhar se você gostou do vídeo por favor amigo curta compartilha manda lá pro seu compadre que tá tomando champanhe para comemorar isso eu vou voltar tá eu vou voltar de vez com esse canal, porque agora eu consegui resolver parte do meu problema técnico. Então, a gente continua nessa juntos, até a gente conseguir o nosso objetivo. Que não é sair prendendo gente por aí. Eu quero deixar esse vídeo aqui, a minha mensagem aqui, junto com um beijo, um abraço e um muito obrigada para você que está me assistindo. Ó, de coração, obrigada. Tchau, até a próxima. Preciso desenhar.